Em agosto de 1952, exatamente no dia 17, um domingo, estreia na TV Tupi o maior de todos os programas de teleteatro que vem a ser o TV de vanguarda. Esse programa era apresentado aos domingos, às nove da noite, sempre com atraso para entrar no ar, ele se estendia por duas, três horas, às vezes avançava madrugada adentro, conforme a hora que ele entrou no ar, e este programa foi o grande laboratório da televisão. Nós passamos a ter grandes espetáculos teatrais, claro que sem, sem videotape, né? e também era o teatro televisionado. Você não tinha, não era ainda o, o teatro... Uh, transformado em telenovela era o teatro que era visto nos palcos televisionado e, e nós tivemos grandes espetáculos com grandes autores com grandes obras com grandes atores né, de teatro que uh, vinham para a televisão uh, nós tínhamos programas na, na Tupi semanais um, um, um, um, um domingo era TV de comédia que era comédia no outro domingo era TV de vanguarda né? era o teatro na televisão Shakespeare toda semana quase na televisão. Então, na verdade, quase tudo que foi feito podia ter sido gravado. E, infelizmente, o fogo perdeu, né? Comeu, derreteu ou as emissoras, porque tinham que reaproveitar as fitas, né? Por isso, a e vai. Os, quando começou o videotape, eles não tinham a quantidade de tapes para então pegavam fitas já usadas e gravavam de novo.